Olá, sejam bem-vindos a mais um Tem Responde! É! são edição playoff, saímos com a vitória no nosso primeiro jogo do playoff. 3 a 2, com muita emoção, muito puxado. E eu já vou perguntar aqui, como é que vocês se sentiram no abraço final pós-jogo? Falaram que foi um dos abraços mais sinceros na história do competitivo. Como vocês se sentiram feel hugging after depois do Foi bom. Foi um Pelo <risos> jeito que a série foi, pelo jeito que a gente tinha jogos na frente. Se a gente perdesse, esse não sentiu muito ruim, então acho que Sim, deu um alívio. Assim, quando... Acho que se a gente perdesse, a gente ia sair na porrada. ninguém se abraçar, não. Por que, que vocês iam sair na porrada? Teve algum culpado? A gente tinha... Tava perdendo pra gente... Pra nós mesmos, sabe? Uhum. Aí tava meio... Triste. Vocês estavam é, conseguindo identificar já. porque vocês estavam perdendo durante a série? Ah. a gente pra... ganhou todos os jogos praticamente, menos o quarto. Foi o quarto é o que a gente perdeu. <risos> mano, é. É. eu senti que a gente ficou, tipo, o jogo 2, falando sobre o jogo 2, eu senti que a gente ficou muito eufórico e acabamos gritando muito e acabamos perdendo um pouco uhum. de foco, eu acho. Até o David falou, mano, para de gritar, ficando no jogo. Aí, no <risos> jogo seguinte ele tá gritando, 3 minutos de jogo. <risos> Wizer, why do you think people camp so hard in these games? Out of fear or out of respect? I me. love. love you and are asking also if you felt unmotivated because of so much camping or were you calm through the whole thing. I was calm. I was calm mm -hmm. Were any of you nervous at any point? Não, eu estava com a situação muito boa assim. Desde que começou, a série, sério. Acho que o primeiro jogo tipo, foi o um jogo pra você sentir mais, só que depois eu senti que a gente tava bem. Seu... Só perdendo o mic pra nós mesmo, hein? Era ruim perder, mas dependente. Carioca. Just like Wiser vs Jace, do you think your Lee won't appear again this CBL because of bands? Eu acho que eu joguei bem de Lee mas eu acho que é uma mulher que, que o pessoal pode deixar aí. Eu acho que vale a pena deixar... Eu jogar, <risos> mas acho que na próxima série falando acabou em pen, acho que vai ser um pick bastante contestado. E é uma mulher que eu me sinto muito confortável, consigo criar muita play, consigo ver muitas janelas de como jogar com The sim. Também para você carioca, why isn't Warwick meta? Not even a champion. <risos> oh, top Warwick Sophie. Cara, o que é um boneco que... Acho que ele tem uma mecânica muito simples, muito fácil de prever. A ult dele acho que é bem fácil de você não tomar, é, também no, no mas... se você... Não, dá jungle, não consegue gankar, não tanca, não dá dano. A ult <risos> dele não, não faz nada. Ele falou tudo. Ele também, tipo, não tem gank, pra mim. Só se tu for muito bom de Riki, sei lá, e se você acha alguma coisa. Só que eu acho que é um boneco muito óbvio, muito... Previsível. Ah, Previsível. Uhum. Jim Keddo, was that Vagar pick unexpected? Or you guys have had uh, some idea that it could appear as a counter for Vex? Acho que nesse jogo específico a gente não estava pensando, mas a gente, alguns momentos, eu falei com o John sobre. Mas realmente a gente não esperava tanto aquela comp deles. Foi uma comp que parecia que eles estavam preparando aquela comp para o jogo. Pra terceira a cópia, possível também. vitória deles, tá ligado? Eu acho que é uma comp bem chata. O draft todo, no geral, foi meio inesperado pra gente. Uhum. Cara, eu senti que a Pop foi muito mais chata do que o Vega. Que uhum. boneco suportável. Trigo, where does all this confidence come from? It's very rare seeing a Lady Kirk playing with such aggressiveness and protagonism. No Brasil. Eu tenho certeza que o BRTT está <risos> <Isso dá> muito feliz e orgulhoso. Nessa série contra a Fúria, principalmente, estava muito empolgada assim, com o presencial. A gente tem, tem uma amizade com, com os jogadores de lá, então eles estavam gritando com a gente também, acho que foi tipo acumulando, sabe? Acho que de confiança, assim, foi mais do uhum. que eu sabia da capacidade do nosso time. Depois do primeiro jogo, eu vi que, tipo... Uhum a gente não ia perder pra mim depois do primeiro jogo mesmo com a gente trolando depois Fala todo mundo com a cabeça que, pô, a gente tá perdendo pra gente, uhum. pô, a gente tá ganhando vamos fazer o nosso que a gente ganha deles, eles não estão jogando bem então tá um clima muito legal, tipo, assim na série, porque a gente ganhava aí tipo, passava ali por trás, aí tipo passava os, os dois times juntos, né uhum. aí ficavam fazendo piada pro outro, zoando é. teve a do Dinkedo com ele que falou, mano, vamos parar de se solar, porque quem se sola perde, vamos ganhar na moral aí tipo, coisa desse tipo, tá ligado? acho que no, no quinto jogo foi começando, não lembro se foi o dinheiro Demi a falou, tá 4x0 já, vamos fazer o quinto agora, só fazer o quinto. <risos> o quinto jogo? Foi... Qual era o nosso draft no quinto jogo? Você tava de que, de inquedo? Yes. TF. Ah, voltou pro TF. <risos> e aí tem um follow-up dessa pergunta pra você. You were super confident in that as real game and you threw it a little bit by going forward forward and a lot of us ulting you. How did you manage to stay calm for the next game? Ah, eu como aqui eu já sabia que eu tinha trollado, entrei na sala, pedi desculpa, falei que eu trollei o jogo. Não dá pra deixar perder a cabeça por causa disso, senão acabou. Esse foi o terceiro, né? Acho uhum. que foi. Acho que eu fiquei mais puto no segundo quando a gente perdeu, né? o segundo foi quando me deixou mais estressado. No terceiro, tipo, a gente perdeu assim, né? Eu falei, ah. O importante é <risos> ser. Acontece. <aí. risos> o importante é <risos> ser a última vez que você pediu desculpa, né? Pensando, bem <risos> depois eu não fez medo. Depois não teve mais que pedir desculpa. Mas 15 então meses, um mas eu não entreguei o jogo. E no mesmo sentido, carioca. What went through your head when you lost a barrel to Cara, Car... Aznar. Eu pensei, mano, que cara cagado, que sorte. <risos> é é, foi, não dá pra dizer que. Não, não foi algo nosso, mas tem fator oh, sorte, né? É. Na hora eu pensei. Reclamando com a gente, essa desgraça. É, não, não, é. é porque agora pra boostar e não burstar, não não, <risos> não, tipo, a gente começou a gritar burst, tá ligado? Pra explodir o barulho. Só que a gente não tinha burst. Daí quando a gente gritou, e eu fui mais uma tentar acabar com algum dano que não tinha. Que nem. <risos> Aí o cara roubou no dado, tá ligado? Nem falou tanto que é burstar, só boostou <risos> lá. Não, porque tava com 1.500, eu acho. Tipo, qualquer coisa é burst, tá ligado? Se fosse um Q2Z, é porque a gente não tinha Z. <risos> <risos> então, tô tá falando com o QSQ, cara. Tipo. O W da Jinx. Não, o da Jinx. não, Gix, não. <risos> Então não tinha Burst <risos> Trigo, você mirou na Leona ou no Kha'Zix? No Kha'Zix Eu vi que os dois ficaram alô Mas ah. tipo, eu olhei o Kha'Zix porque tinha ward. Um a gente viu o Kha'Zix indo ah, para a Diago E eu achei que ele ia dar B Aí eu esperei um pouquinho e lutei para pegar ele Mas aí passou dois segundos o cara e o cachorro ali no escanto eu fui amar. Ah, meu ult foi embora do nada Nossa. morreu Leona Aí eu telei a ult assim e explodiu o Leona Ok, demorei If I a também, nice. <laughs> <laughs> <laughs> And also, why did Trindan become such a priority pick in the top lane? And how do you think the nerf is going to affect him? I don't know, just like top laners prefer to pick Trindan. It right? just worked. Yeah. Jinkas. You played very well, especially as Twisted Fate. What do you think about the champion's current situation? Cara, o Tef tomou um nerfzinho recentemente por isso que ele deu uma leve aparecida a mais tem assim, então os times estão que querendo deixar ele. Eu ainda acho ele um campeão bem chato de lidar, ele impacta muito no jogo, é muito difícil de jogar side contra ele. A teamfight dele também é forte por causa do, do canhão, né? Então, eu acho que ele ainda está num momento muito forte. Acho que o nerf não foi o suficiente para tirar ele, principalmente do competitivo. Se falar de solo kill e tal. Acho que ele cai um pouco porque a linha dele tá mais fraca do que ela era antes já, e ela, ele sempre teve uma linha um pouco fraca. Pra mim, no competitivo, ele, o ultimate dele é simplesmente tipo, broken, tá ligado? Então, tipo, é difícil de ver um jeito de nerfar o TF, a não ser que ele fique muito fraco nos números e aí realmente não tem como usar. E eu já tava esquecendo de fazer as suas perguntas. Why doesn't Rell show up on TV Law? Because she's very good at teamfighting. A Ela aparece junto com a Arbic, não? Época, ela Eu acho que eles comam muito bem com o também. O engage da Hel já tá muito manjado, sabe? Tipo, o boneco, se ela não acertar o engage dela, ela praticamente não existe mais a teamfight. Então, a fez dela não é tão uma das melhores, assim. E é isso, o fight dela se ela não pegar um bom engage tipo, acabou. Uhum. Rola algum, sei lá, alguma coisa nichada, tipo, ah, vamos pegar Hell aqui porque eles tem muito escudo e Hell quebra o escudo. Vamos, nem passa é, tipo, eu gostava de Hell quando tinha sete suporte, que tipo, uhum. sete W vão lá, você quebrava o shield, ou TK até mesmo, <risos> tipo, você quebrava o shield, aí era até ok, mas atualmente assim não tá tão bom pra ela, sabe? congratulations for the series. Why doesn't Thresh show up? And why doesn't trash have a high priority in Brazil? Trash deu uma desaparecida, sim, pelo mundo. Eu sinto que ele não tá tão praias assim como era antigamente. Acho que tá ma a praia mais atualmente é tipo esportes que tem boa team fight, tipo nosso, Leona. Até a Renata apareceu mais também. Que tem uma teamfight meio que forte, sabe? Então, acho que é por isso que o Trash não tá aparecendo tanto. Porque ele é meio que. Você joga ali na pressão dele, aí você joga a, a rodada da divisão. Mas quando chega na teamfight assim, o Trash não é tão impactante quanto os outros suportes What is everyone's favorite subway flavor? Branco teriyaki Eu gosto do. Todos. Não, <risos> Cara, ele... ele mistura todos. Cara, acho que é o um steak. Steak churrasco. É tipo o que a carne é grandona. É isso. <coughs> okay. Meu frango defumado é é cool. com cretise. Porra. Meu teriac também. What you like? Frango. Frango? <laughs> <laughs> Only frango? Yeah, frango with any sauce. How was the team's mentality when the series was 2v2? Eu já estou acostumado muito então. Tava lá só. Eu tava pensando naquilo, mano. Se nós ganharmos, deu 5 x Se nós perder, acabou. <coughs> O Uber estava chegando na hora, então. <risos> Eu é. sentia que... Eu sentia que a gente ia ganhar, não sei, é um feeling, sei lá, uhum. não dá pra explicar assim, quando você entra assim na série, pelo menos eu tava sentindo que tipo, tava muito fácil assim ganhar de deles, então quando a gente ganhou o quarto jogo, ali eu, ah, eu né? falei, mano... Se a gente ganhou cara, o quarto né? jogo, a gente não perde nenhum. Sim. Né? <risos> na hora que a gente ganhou o quarto jogo, eu falei, mano, a gente não é perdido. Né? Eu pensei isso também, porque o quarto jogo eu falei, não tem o que fazer, mano. No meio do jogo, a minha, a eu não minha, cabeça, em nada, mas... minha cabeça, ela pensava automaticamente, não dá pra ganhar. Na <risos> Minha cabeça, eu falando, para, para, para de pensar isso. Eu lembro o jogo louco, tava louco, pausa lá, né? Ficou pausado bastante tempo, eu lembro a gente falando, mano, acho bom o jogo acabar rápido Porque eu tô de Zaya contra três tanques <risos> e eu budo na tarde E os cara tem... se de demorar 50 melhor. minutos, acabou o jogo Eu tava torcendo pro IG dar um gente, backdoor lá Não, mas tinha né? um plano não? Tipo, se o jogo fosse Dating que você ia vender a build <risos> ah. Eu falei pro John Ray, eu falei, é, Runa não importa full build, eu vendo tudo, faço crítico É isso? Não importa mais É meio, eu é um senti muito estranho, tá ligado? Tipo, o uhum. jogo 5 assim, é meio que... Sei lá, meio anestesiante assim, tá ligado? Você, parece que você tá só dentro do jogo ali e você não pensa em mais nada E foi maçante, né? Porque o jogo começou, era tipo umas 5h40 já Vocês começaram a jogar uma da tarde não Deve não não. Mais, mano. eu capaz de mano, a gente podia ter ido embora agora <risos> <risos> é, eu Tô indo pra nem casa, né? Eu senti que você ganharia Sim, eu senti o Porque, tipo, ganhamos um Forte oh, yeah. Pergunta minha, como é que foi a comunicação de vocês na última teamfight do quarto jogo? Vocês estavam sentindo que vocês iam ganhar aquela fight? Kaká um disse um que o amassou a fight. É, não, só é. chutar, Eu não vi, não não, aconteceu, não, o aconteceu. Cadê é é é a disse que amassou? Ele matou o Wesley depois. Cara, eu senti que tinha dado merda, que os cara pegou o Baron. Sim. E meu plano era chutar o Veiga. Eu não consegui, aí o pelo pulou mim. Aí eu tive que me cair. Eu pensei, fudeu. A gente tinha tirado o Summer deles, né? Uma, uma fight antes do assim. Eles estavam sem. Eu acho né? que eles estavam sem. Então a gente. Nossa, gentil, eu acho. nossa confiança era essa, mano. É, que eu senti. Nossa chance. hora que a gente entrou, a gente tirou o Nautilus. O Nautilus não tava, tipo, na fight. A gente é. fez o Nautilus flechar, ele saiu. Ele foi pra trás. É, é do pitch, aí a gente né? deu o IK na pop. Tipo, a hora que a gente deu o na pop, eu falei, e o Set ultou, uhum. ele entrou na gente assim e eu falei, ganhamos. Uhum. Tipo, aqui, ali eu já, tipo, já parecia que a gente ia ganhar. Uhum. A gente estourou uhum. um cara muito rápido e tava todo mundo full life, o set já todo, todo low life. Eu <risos> tipo, pensei um que a gente multi. ia perder, mano. Mano, é que a minha situação ali, tipo, eu não tô olhando tanto a teamfight, porque eu, tipo, uhum. tô olhando mais o Veiga, o Eze, tipo, se eu consigo chutar eles. Aí, quando eles iam pulou em mim, eu chutei ele, Aí ele, não sei mais nada, tá ligado? o <risos> que Deus Não, aí tipo, a hora que a gente matou Aí eles começaram Pop, a ganhar, aí eu falei, é, vamos, então. <risos> Isso, Foi, foi tipo, foi tudo muito rápido. A gente matou a Pop, aí o set deu flash ult e ficou low. E o EZ tinha acabado de tipo, pular no meio da teamfight na gente sem flash. Exato. Aí ele começou, a gente começou Mas a falar, EZ sem flash, EZ sem flash. Aí ele morreu, perdeu a GA e... Eu pensei que a gente ia perder porque o cara, tipo tava lá atrás assim. Ele chutou um EZ assim, eu tentei dar follow. Eu ia ficar minha witch, mas aí tipo, não aconteceu nada. Eu falei: Meu Deus, vai dar merda essa tá teamfight, já. Aí tipo, a Pop deu um E torto em mim, assim, tipo, Nossa, um V5, assim. Aí eu fui lá e play nela, aí ela morreu insta, foi. e depois eu falei: Ah, ganhamos. Mas no começo eu assim, sempre pensei que ia dar muita merda. Mas foi um alívio esse 4 jogo não. também. Foi muito, muito, muito. muito, muito. Tava rezando muito pra aquele Vega build dar errado. A última pergunta é: Feel good to scream on stage? Did you scream on I didn't. <laughs> Did you want to? Actually, when I when I heard they screaming, uh -huh. I also wanted to scream, but <laughs> I to scream, because, but I don't know like how to scream well. You can say <laughs> the way. bad words. Yeah. We already teach you the bad words you can use. <laughs> Tem uma influência Acho que foi acho que Todo mundo tava muito animado Por estar tá jogando pro inicial uhum. E por ter Tipo, uma amizade com, com o pessoal do outro lado E também Eles, na hora que eles ganharam Eles estavam ganhando os dois jogos Cara, o Ranger roubou o Red do Carioca é, ele, ele levantou e gritou ele, come, ele falou pro Carioca <risos> Me respeita, você é um horrível Aí eu olhei assim Eu olhei, eu telei o Carioca Dentro de jogo Eu falei, o que aconteceu? Ele roubou o Red? <risos> Aí, o cara é o cara ele roubou meu head aqui. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? O cara roubou o Red e gritou. Eles estavam gritando bastante assim também. Eles pegavam uma kill, gritava, pegava o Red, gritava. Erravam uma catapa, eles levantavam e gritavam. É, a gente Quem, tem... começou? Quem começou? Foi nós, né? Foi nós. Foi o Trion. Não, não jogo, A hora que a acabou o primeiro jogo, jogo, a gente não não eles, gritou, não? tipo, vamos, não sei o ah, que, mas a, a gente é... não falou é... nada demais. No no primeiro, primeiro jogo? Primeiro jogo vocês zoaram os caras já, não? Não, já estava gritando até gente. Foi no segundo. No segundo a gente tava zoando. No segundo a gente zaralhou e. eles começaram virar. segundo, nós tava arrastando tanto que nós paramos de focar o jogo. Aí eles começaram a virar, eles começaram a gritar na nossa orelha, eu falei, cara, o segundo, o Edmash morria. o David falou, você tá louco? tá perdido. Cadê que eu gritava? Do, do, o do DeMage foi bom, ele, beleza, vamos parar de gritar, vamos focar agora. Terceiro, quarto do jogo, juro, ninguém falou um A, ah. ninguém, ninguém, ninguém. O DeMage, qualquer coisa que acontecia, alguém pisava no rio errado assim, o DeMage começava a gritar pro cara. Grita aí, c******, cadê a superfuga do moleque? Vai voltar pra casa Pode ficar com o eu amo. Nesse clima divertido, a gente termina o Responde de hoje? Ah. Muito obrigado por assistir e não esqueçam de compartilhar, deixar seu comentário, ativar o sininho e a gente se vê na semana que vem.